Fala galera, um desafio insano pra vocês, onde só vocês têm a ganhar Quer saber sobre tudo isso daí? Então se liga só, agora, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera com um desafio insano e acho que eu já posso revelar, rapaziada Isso mesmo, o desafio Lanchou, está no ar, mano A Fanta, a Playrun Trouxeram pra gente o Clash Royale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 Missão da Semana, rapaziada Isso mesmo, ó, a dica da Missão da Semana É muito fácil, é muito Tranquilo, e pra isso você vai Ficar ligado agora, rapaziada Monte o seu deck com uma das cartas De cura, pode ser o Espírito Curador Ou também a Curadora Guerreira, e aí você vai botar Também a carta referente à sua Semana, a semana que tá rolando A primeira semana é a Arqueira Então, mantenha no deck aí a sua Arqueira e o Espírito Curador Ou a Curadora Guerreira, faz um com. Aí E vai pra cima, joga muito nos torneios e também na ladder Que você pode acumular mais pontos, manos Então é simples, essa é a missão da semana no desafio lanchou da Player One, rapaziada Participe, ó, quantas partidas você quiser, quantos torneios você quiser Vai aí de segunda a sábado, tranquilão pra você pontuar no seu ranking E quem sabe, lanchou, manos, isso mesmo, hein incrível E aí, o que eu falei, né? O melhor da semana ainda ganha gift cards E o melhor do mês ainda participa do Clash Royale Brasil All Stars, mano Incrível! Então, bora lá, né, rapaziada? Acessa agora, como eu disse, o link do site aí da descrição Que tá aparecendo aqui na tela também Ou clica aí no link, como eu disse E claro, bora pra Player One, mano Nos vemos no desafio Lan show apresentado por Fanta!